Um dos elementos importantes em mecânica, em problemas de mecânica, são cordas. Cordas são basicamente objetos que a gente usa para puxar outros, ou seja, para imprimir forças sobre outros objetos. Tá? É, se a nossa corda é, tiver massa, a gente tem que considerar a massa da corda, mas se essa massa for muito menor do que a massa do objeto sendo puxado, a gente pode usar a chamada aproximação de corda sem massa ou de corda ideal. Né? A aproximação de corda sem massa é simplesmente a gente desprezar a influência da massa da corda na aceleração resultante do, do nosso corpo. Vamos entender como é que funciona esse, a dinâmica desse problema. E para isso eu vou supor que eu tenho um, um caixote pequeno, que está sendo puxado para cima com uma aceleração A, portanto uma força constante, através de uma corda, que eu vou, cuja massa eu vou chamar de MC. E eu quero saber qual a tensão nas duas pontas da corda. Né? A tensão é a força que a corda sofre. Tá? Essa força vai se distribuir através da corda, de alguma maneira. Vamos entender então o problema. Tenho aqui a mão puxando. A corda que está sendo puxada por sua vez pelo caixote de massa em mão. Vamos fazer um diagrama de interações para a gente ver como é que funciona, como é que vai ficar o diagrama de corpo livre. Tá? Primeiro eu isolo o meu sistema e depois eu começo a fazer o diagrama de interações. Elemento do meu sistema, a corda sozinha. Então, passo a linha em volta da corda e coloco os elementos do entorno, que são a mão, o caixote, que está puxando a corda para baixo, e a Terra, que está puxando todo mundo para baixo através de forças gravitacionais. As interações. corda com a mão interage através de uma certa força, que eu vou chamar de uma força de puxão. A corda interage também com o caixote através de outro puxão é o puxão que o caixote dá sobre a corda que é igual, em módulo, à força gravitacional agindo sobre ele. Tá? É, e a corda também interage com a Terra através de força gravitacional. Feito isto, coloco a linhazinha em volta do elemento do meu sistema para lembrar que eu tenho três forças que eu vou ter que incluir no meu diagrama de interações e passo a fazer o diagrama de corpo livre do meu do meu sistema tá então está aqui uma versão miniaturizada do meu diagrama de, é, de interações e agora eu desenho as forças sobre o, sobre cada um dos objetos para depois passar para o diagrama de corpo livre a mão puxa a corda com uma força que eu vou chamar de F ok o caixote por sua vez vai puxar com uma força que é igual a força gravitacional em módulo agindo sobre o caixote tá? e a força gravitacional que a Terra exerce sobre o caixote é mc vetor g. Lembrando que o vetor gravidade aponta para baixo. Tá bom? Vamos agora então fazer o nosso diagrama de corpo livre. Traço o meu sistema de, de coordenadas tá? e coloco as forças a força que a mão exerce sobre a corda, que eu vou chamar de tensão 1, a força que, a, que o caixote exerce sobre a corda, que eu vou chamar de tensão 2, e a força que a terra exerce sobre a corda, que é a força gravitacional, que eu vou chamar de MC, é, é MC vezes G. E o meu caixote vai acelerar para cima, com a aceleração A. Agora escrevo a segunda lei de Newton para esse sistema. Né? Como é que fica a segunda lei de Newton? Módulo da primeira tensão menos o módulo da segunda, por quê? Porque ela está apontando para baixo. Menos módulo da força gravitacional, porque a força gravitacional sobre a corda está agindo para baixo. Isso é igual à massa da corda vezes a aceleração. E agora, se eu isolar, a primeira tensão eu caio num resultado bastante interessante que é o fato de que olhando a, a, a equação resultante que é módulo de t1 é igual a módulo de t2 mais massa da corda vezes gravidade mais massa da corda vezes aceleração eu vejo que a tensão 1 tem que ser maior do que a tensão 2 porque que todos esses números aqui são positivos, né? G é positivo, M é positivo, MC é positivo, A é positivo, MC também é positivo. Tá? Então essa tensão aqui tem que ser maior do que essa daqui, ou seja, né? a mão vai ter, que, vai ter que aplicar uma força maior do que a força gravitacional sobre o caixote para poder poder é, puxar ele para cima, até aí nada de surpreendente, mas essa força vai ter que ser maior, incluindo considerando a massa da corda. Vamos pegar então essa equação aqui e olhar, olhar essa equação com, com, né, com um pouco de cuidado. Se eu desprezar a massa da corda, ou seja, se eu disser que a massa da corda é zero, eu fico simplesmente com o resultado que o módulo de T1 é igual ao módulo de T2. Isso quer dizer que, na aproximação de corda sem massa, ou corda ideal, é como se as tensões nas extremidades da corda fossem para ação-reação. Não são, na verdade. Mas tudo se passa como se fossem para ação-reação. Tá? A corda ideal não vai nem ter massa e nem vai estirar. Né? Ela não vai se esticar, não vai mudar de comprimento. Isso vai ser importantíssimo quando a gente olhar vínculos de, de aceleração em problemas envolvendo cordas e polias. Como exemplo, vamos pegar o, o, o seguinte problema. Você tem uma caixa A, uma caixa B, tá? cada uma com sua massa, ligadas por uma corda C e que passa por uma polia. Uma polia é basicamente uma rodinha que pode girar em torno de um eixo. E a gente sempre vai considerar, quer dizer, nem sempre, né? na maioria das vezes, a gente vai considerar que a polia não tem atrito, tá? para não complicar muito o problema. Então, uh se a gente desenhar as forças que estão agindo sobre cada um dos elementos de desse, desse sistema aqui corda polia e, e caixa é corda caixa A polia e caixa e caixa B a gente vai ver que o que acontece aqui é se a corda não tiver não tiver massa né é que essas duas tensões aqui vão ser iguais tá certo a tensão vai ser igual em todos os pontos da corda e essas essas forças aqui tensão de a tensão que a corda exerce sobre a caixa B e a tensão que a, que a corda que a que a caixa B exerce sobre a sobre a corda são um para são reação outro para são reação é que a tensão que a corda exerce sobre a caixa A e a que a tensão que a, que a caixa A exerce sobre a corda, a força que a caixa A exerce sobre a corda, são também um para ação reação Ora, se esse é igual a esse, esse é igual a esse, e esse cara é igual a esse, quer dizer que esse cara daqui e esse cara daqui são iguais. Ou seja, tudo se passa como se a tensão que a caixa que a corda exerce sobre A, seja exatamente a tensão que o corpo B exerce sobre A, e vice-versa. Tá? Então, é, é importante a gente lembrar que quando a gente tem uma corda sem massa, a gente pode tratar as tensões nas extremidades da corda como um par-reação, ainda que realmente não sejam. Para todos os efeitos, eles vão funcionar desse jeito. No próximo vídeo, a gente vai ver, então, vínculos de aceleração que vão permitir que a gente resolva esse tipo de problema uh, é, quantitativamente, completamente.